Confira hoje fatos bíblicos comprovados pela ciência física da Arca de Noé. Em 2014, quatro alunos de física da Universidade de Lancaster confirmaram a viabilidade da arca de Noé. Eles começaram uma pesquisa sobre a possibilidade da arca flutuar enquanto carregava um par de cada espécie de animal, analisando de acordo com a física o passo a passo das instruções encontradas na Bíblia. Eles converteram os cúbitos, medida utilizada na Bíblia, para centímetros, determinando que um do primeiro correspondia a 48 do segundo. Seguindo esta linha, a arca teria 145 metros. De comprimento 24 metros de largura e 14 metros de altura, Noé também foi instruído a construir a arca com madeira de goffer, cuja densidade é parecida com a do cipestre utilizada pelos estudantes para realizar os cálculos e chegaram à conclusão que a arca vazia teria um peso de 1 milhão e mil quilos e para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a da água. Então, a arca poderia suportar até 51 milhões de quilos, o suficiente para transportar todas as espécies sem afundar.